olá trabalhador olá trabalhadora tudo bem com vocês meu nome é rodrigo ex sou advogado especialista em direito previdenciário e aqui neste canal você vai aprender tudo relacionado ao seu direito social mais especificamente sobre a sua aposentadoria sobre o seu benefício você que é aposentado você que é pensionista você sabia que você pode aumentar a sua renda de forma significante que de repente o INSS implantou o seu benefício no valor errado e que você tem direito a receber toda a diferença dos atrasados dos últimos cinco anos e pode até dobrar a renda sabia não aqui você vai saber e vai saber como pedir esse direito no INSS você que ainda não se aposentou, que estava prestes a se aposentar quando veio a reforma da Previdência em 2019, em 13 de novembro de 2019 que mudou, basicamente todas as regras, aqui você vai saber que não vai precisar esperar a idade de 65 anos para se aposentar se homem, ou 62 anos se mulher, você pode sim se aposentar mais cedo, sem idade mínima, basta cumprir, com algumas regras de transição. Regras de transição, pessoal, para quem não sabe, já é para isso, é para quem estava próximo, para quem já era inscrito no INSS, estava prestes a se aposentar e veio uma nova lei e mudou tudo. Então, para não ter tanta dor de esperar mais e mais para se aposentar, o governo cria algumas regras de transição, né, o poder legislativo, né, para amenizar, né, para confortar quem estava próximo da aposentadoria. E aqui Neste canal você vai ficar sabendo tudo relacionado ao seu direito. Quando vai se aposentar? Com quanto vai se aposentar? Qual é o melhor benefício? Se vale a pena requerer o benefício agora ou se vale a pena esperar mais um pouco? Se eu devo contribuir, eu não devo mais contribuir? Isso é dinheiro, pessoal. Além de planejar a vida, você tem que planejar se deve ou não contribuir com o INSS. Porque, em alguns casos, você pode parar de contribuir e mesmo assim ter direito à sua aposentadoria. Então, neste canal, você vai ficar sabendo sobre tudo isso e muito mais. Se inscreve no canal pessoal, ativa o sininho para que o YouTube entenda que esse vídeo é importante para você e para outras pessoas e realmente é. E compartilhe com as outras pessoas e não esquece de dar aquele joinha se si gostar do vídeo pessoal seja muito bem-vindo